Olá galera bem vindos à segunda aula de html css javascript Eu sou o Victor Ferreira aluno do IPCADSI E hoje vamos ter mais uma aula vamos introduzir aqui um bocadinho o nosso css Vamos fazer aqui também um exemplo muito simples de javascript Tá bom galera vamos lá Ora bem eu já comecei aqui por criar uma tabela, como vocês podem reparar, hoje eu vou introduzir as tabelas, vou introduzir uh, só consultar aqui, vou introduzir classes, não é? Na CSS vou introduzir classes, também já tem aqui algumas classes, vou introduzir aqui, vou falar aqui um bocadinho dos, dos atributos, não é? Vou introduzir aqui as classes, dizer este por exemplo aqui, este, esta, este, este bocado de código refere-se a todo o h1 okay? quando e eu, quando eu formato um h1 quando eu quero formatar vários h1s formato assim caso contrário tenho que dar uma classe tenho que dizer no h1 um nome ok sendo que esse nome pode ser, pode ser referente a uma classe não é? como temos aqui classe 1 ou a ID gente e o IDEA numa CSS representa-se assim tá bom? com o cardinal eu vou agora aplicar este código que está aqui dentro do meu ID, da minha classe o uh, Meu text decoration uh, é a decoração de texto, ok, não tem nada especial. Font size está com o tamanho 15 pixels. A font family é o, o tipo de letra, não é? A pode ser aqui Time New Roman. Time New Roman tudo junto Arial Black okay. Acho que ele só aceita Arial não sei porque Que é um Fonte White Bold Fonte White pode ser Bold Ou pode ser bolder. Como vocês já viram aqui nas opções Font Family e cor, cor de, do, do atributo classe 1 ok do, de toda, desta regra A cor desta regra O vermelho Se agora chegar aqui e fizer um H1 Olá mundo E se eu disser que este H1 tem um ideia chamado classe 1 ok Vamos ver o que é que acontece Eu guardei. Vamos ao meu browser. Olá, mundo! Eu já tenho aqui os exemplos. Ah, porque está o H1, reparem na propriedade. A CSS não foi guardada. Outra coisa que vos pode aparecer, já referi na última aula, é este aviso: que é uma cópia não registada. Ignorem isto ok, o programa é gratuito Está disponível na internet para, para descarga E portanto não há problema nenhum Olha lá está Olá Mundo Todo mundo é bem vindo, Olá IPCA E eu já fiz aqui um link na aula passada, não vocês repararam nisso? Fiz aqui um link na aula passada Para seguir para o IPCA Se vocês virem no canto esquerdo inferior Diz www.ipca.pt E já tenho aqui uma tabela e repara que eu já formatei aqui o meu um parte da tabela ok uh, O conteúdo do parte da tabela Bom malta Vamos uh, ver aqui um bocadinho a nossa tabela Eu tenho aqui uma tabela, um id tabela ok uh, Uma tabela, id tabela eu posso formatar esta tabela, como? Vamos lá ver como é que formatamos esta tabela. Para esta tabela para esta tabela um bocadinho mais bonita vamos. Ora bem, ela está com o ID, portanto o ID representa-se assim. No meu atributo ID. E agora gente vou fazer aqui uma coisa nova. Eu quero para a tabela. Quero salvo erro quero para as colunas acho que é as colunas que se representa assim e quero para a linha ok quero formatar tudo e quero formatar com border um pixel sólido e azul ok blue Eu estou a consultar fontes para... Para isto Mas... Vamos lá ver tá bom malta olha aqui a nossa tabela formatadinha Direitinha Vamos agora Vamos agora, meter isto também direitinho Vamos meter isto também direitinho, valores da tabela, cor black, font size 18px E eu vou optar por usar já diretamente esta variável com uh, Não, sem ideia Ou seja, vou mesmo usar esta variável, como é que eu faço? Chego aqui p class Valores da tabela é só copiar, ok. Na verdade, que transformar isto em parágrafo, não há qualquer conflito, ok. Não há qualquer conflito na, na no nome, do de facto destes, destes do, do, do parágrafo está tudo igual, está tudo com, com o nome valores da tabela. Ok, e tem aqui uma tabela, minha gente. Tá bom, tem aqui uma tabela já direitinho. Isto foi guardado, está a negrito. Reparem, no, no, em cima na, na primeira linha está a negrito, não é? Nome numeridade, no, no uh, e a segunda linha, os dados, está, não está a negrito. Isto porquê? Ora vamos lá ver se descobrimos aquela uma coisa tem que estar diferente P class PTH uhum. Thread Esta Thread Eu tenho aqui alguma tributária, deixa-me ver. Não. <risos> na tavela Ora bom malta não há problemas que não é grave Eu vou agora introduzir como Vou agora introduzir Como podemos alterar o tamanho e, Portanto a largura e a altura da tabela ok Podemos fazer diretamente isto na CSS Como sabem Penso eu porque trata-se simplesmente de, de alterar um bocadinho a largura, não é? Width, 20 px não, 40 e height, 25px, pixels, ok? A x é, é, é significa pixels. E reparem que ela alterou o tamanho da tabela, ok? Ou o tamanho em. no pronto, da tabela, não é? Bom. Também se pode fazer isto quando temos uma tabela grande Também se pode fazer isto ok? 100% Acho que é o 8 100% Exato malta 8 de 100% 8, de 100%, 8 de 50px 50px ok Peço desculpa que estou falado inglês E fica. Nós vemos que ela está igual. Aliás, a CSS não foi golada. Peço desculpa. Estão a ver? Está aqui enorme. Está em... tá uma tabela enorme, mas pronto. Não há. Não é grave. Malta vamos ver aqui a diferença, vamos comentar esta css, vamos ver aqui uma diferença pequena Isto não deveria ser aplicado assim ok, peço desculpa Isto não deveria ser aplicado assim à tabela e a A tudo isto tá Portanto, eu vou comentar isto, aliás não vou comentar, eu vou tirar isto Vocês repararam que eu fiz aqui as neiras certo, eu vou tirar isto Eu já admiti que fiz as neiras, é verdade E vou dizer assim, TH Uh, height, th height da altura, 50px e tabela, table. Atenção que ao, ao fazer isto estou a aplicar para todo o th e para toda a tabela, ok? Se tivermos mais que uma tabela e se quisermos jogar, jogar diferente entre as tabelas temos que ter cuidado nisto: largura 100%. Está a minha tabela justa. Ok, está justa. Está justa. E reparem que a largura é a mesma para todas as colunas e a altura também é a mesma para todas. É? Temos aqui 3 colunas e 2 linhas. A largura é a mesma para a primeira coluna, para a segunda coluna e para a terceira coluna. E em termos de altura, também temos a mesma altura em linha. Isto é muito bom. Portanto, este código é certamente para retirar e para saber. ok Se tivermos uma, uma div. Nós vamos ver DIVs agora mais à frente Que servem para, para manipular o site e para Trabalhar com layouts Fazer um layout muito Pronto um layout Personalizado vamos assim dizer E isto pode ser útil se tivermos uma tabela dentro de uma DIV E quisermos ajustar a tabela conforme aquela DIV não é conforme a largura daquela DIV Pode ser útil fazer isto para a tabela e fazer isto atrás, este, este table, para dar uma, uma borda à tabela. Aqui pode ser solid dashed, ok. Reparem, vocês podem consultar estes, estes nomes, estes atributos todos. No. Aqui no W3 Cools, ok? Dash uh, Vou para sólido. Não sei, não me lembra mais de nenhum. Mas há vários. Há pelo menos uns 6. Salvo erro, uns 6 ou 8. Por aí. bom agora vou introduzir um novo conceito uma, uma nova tag no, no html ok vou introduzir uma nova tag que se chama uh, a div vamos ver as divs ok então vou fazer aqui um br para, para dar uma quebra de linha e vou fazer aqui uma DIV A DIV tem que ser fechada ok Aliás são poucas as tags São muito poucas as tags do HTML que não tem que ser fechadas Ou que tem que ser fechadas uh, De certa forma diferente Ou seja só Fazemos DIV e depois no fim fazemos algo deste género: barra, fazemos isto, ok? Isto fecha. Tem que ser fechada completamente. Ou seja, tem que dizer. Barra, uh, tem que dizer. Uh, div, ok? Tem que mandar até que div. Depois tem que dizer barra, uh, div. Bom, mas isto é importante. E agora vou introduzir aqui o um novo estilo H2. Um novo esti peço desculpa. Um novo título. Mais, mais pequeno que o H1, ok? E porque é este? E vou introduzir aqui um pé de parágrafo. Esse. É o melhor curso Bem. E vou dar aqui um estilo ok Eu posso dar estilos Eu acho que não, não, ainda não tinha dito isto Eu posso dar estilos Posso dizer já aqui no, no parágrafo qual é que é o estilo dele Ou posso na, na CSS ah malta tem outra coisa para dizer em relação a css que eu não disse Este fecheiro style.css tem que ser chamado aqui ok Tem que ser aqui chamado no, no, no html Como? Através de um link, uma tag link Em que nós já vimos para o caso do, do add link Há aqui um atributo href que contém o caminho da minha CSS. CSS style CSS. O mesmo vai acontecer para o JS. Ou criámos aqui o script, como eu já estou aqui a fazer. E reparem como é que é o script. Alert. É uma coisa muito simples. Alert é a melhor que da escola. E é. Aliás, nem vou da escola? Do Ipca. Barra Script Está bom malta Isto é um script E eu estou a deixá-lo aqui dentro do body Não sei se é o mais recomendado mas está a trabalhar Geralmente os scripts devem ser fora do body salvo erro Bom mas não está a dar conflito não... Ainda bem então vou dar aqui o estilo já style o estilo através deste atributo style color green verde font white font white 20 pixels Vou tentar aqui fazer algo novo Algo novo Fonte Não Texto, Texte está ali já vimos isto Posso pôr também Center Text Shadow RGBA e vou dar aqui uns valores à sorte, a ver o que é que ele me diz: 134 125 0. Vou tentar dar aqui uma sombra ao meu texto com esta cor que é RGBA. Pois é, é o melhor curso. Está aqui o meu, o meu parágrafo. E porque é este ibuprock este é este. Vou dar aqui um. Na, na CSS para ser diferente. Vou fazer aqui um, um H2. Aplicar todo o H2. Não, ao ID. Texto H2, ok? Vamos fazer assim: ao ID. Texto H2. E aqui vou dizer a ideia tem o nome desta H2 Que é para ele ir lá buscar Tem que guardar CSS aqui Vou dar aqui color uh, Blue, eu sou portista infelizmente E portanto gosto muito do azul, não é por acaso uh, font size 20x white bold quero tax está text align center margem de zero estou aqui a dar atributos, se calhar alguns deles não vão ser necessários, mas pronto. Este margem zero, se calhar o navegador vai ignorá-lo. E tenho que conseguir alterar a fonte. Deixa-me ver. Bom não é importante nós, nós vamos ver isto eu Entretanto também vou investigar Que eu não estou muito, muito a par disto para já Isto já estou um bocadinho esquecido uh, E pronto está aqui o meu, meu título este? Parece um bocado mais pequeno. Parece que isto é que é o título, e isto é que é o parágrafo, não é? Vamos pôr isto um bocado mais. mais diferente: 50px ou tudo ou nada. E aqui 12, p 12. Tá bom. Ah, agora sim. E porque é este é o melhor curso, e vou agora introduzir um novo conceito: Nome de div. Já vimos que mais ou menos é que é uma div. Se eu agora quisesse formatar aqui uma tabela, formatava a tabela. Tem que ficar dentro destes tamanhos, as de div. Ok. Se o SSKDIB tinha um tamanho, a tabela tinha que ser provavelmente mais pequena que a KDIB. Se o SSKDIB, por exemplo, tinha. tinha o um tamanho de. ora você. Uh, tinha o um tamanho de. peço desculpa, tinha o um tamanho de. de. 100 pixels de largura, ok? Por 50 pixels de largura, a tabela tinha que ter menos que isto. Entenderam? Se a div tiver 100 pixels de largura para 50 da altura, a tabela tem que ser menor. Tem que haver dentro da div, não é? Se a tabela estiver aqui dentro da div, depois do meu parágrafo, por exemplo, se eu tiver aqui uma tabela, ela tem que ser mais pequena que este tamanho. Já por. De propósito por isto estar aqui à toa. Isto não pode estar aqui, ok? Tudo que está no HTML tem que estar dentro de tags. Ou entre tags. Não pode estar assim à toa. Senão o navegador não interpreta isto e manda, manda, manda simplesmente para a página. matar. Então como é que eu faço um comentário dentro de um HTML? É este o desafio. Um comentário de um HTML Perguntam-me vocês, será que é assim? Eu não sei, ok? Fica para descobrir Na próxima aula dou a resposta É uma coisa muito simples Já na CSS e como é que se faz o comentário? O comentário na CSS faz-se assim Está bom? Parecido com o C-Sharp, o C-Sharp pode fazer isto Ou podemos fazer isto Tá Neste caso o H1 fica sem, sem estilo Não, não dámos nenhum estilo ao H1 Tá bom malta agora vou, vou introduzir um novo conceito Peço desculpa agora vou introduzir um novo conceito de Sobre Listas Como é que nós imaginem que queremos fazer aqui uma inscrição Ok? tipo uma receita do género isso, uma inscrição de uma receita com vários ingredientes como é que nós podemos fazer há duas maneiras de fazer listas uma é esta o L well, barra o L well. tu barra tu tu barra tu e é esta a estrutura da nossa lista ok Depois dentro pode ter mais coisas Mas é esta a estrutura da lista Ora bem esta lista É utilizada mais para menus, submenus, gerar menus, gerar submenus E outras situações Para as inscrições também pode ser usada mas Eu descobri outra forma de fazer uma lista de inscrições portanto uma lista de inscrições com termos de inscrições é feita através de um DL Description List sendo que dentro pode ter DTA ok quantidade, ok? De cem mililitros de te de te dose. Barra de dia, de dia, três colheres, três colheres de café, ok, dia, de dia, quantidade de açúcar. D DD duas colheres de sopa, tá bom? E terminamos com DL. E vamos ver como é que isto fica. Ups, não está formatado. Eu vou já tentar formatar o meu DL, ok? DL, dia Acho que trabalha. IDEA. Uh, lista de descrição. Lista de descrição. Eu usei ID ok? Usei idea, portanto vou para aqui acima, acima. Já tenho aqui dois IDs. Vou por aqui acima o meu IDEA. ID Lista de descrição. escola dos pontos black font font size 10px vamos ver a nossa a nossa página quantidade de 100 litros doce das três colheres de café quantidade de açúcar, duas colheres de sopa, vamos tentar pôr isto mais bonito, fazer uma nova tabela aqui agora vamos lá ver DL e agora quero aqui dentro uma tabela e a minha tabela só termina aqui barra trade barra tribo e agora quero aqui uma trade TH barra TH e agora o que é que eu vou tentar fazer? Vai ser isto. Ora bem, vamos lá ver como é que vamos fazer isto. Vou pôr os DDs dia todos juntos, ok? D, DD, DT. Este DT passa para cima. Quantidade, quantidade de açúcar, dose não, dose o dose é indiferente, mas pronto é indiferente, veio o para dose uh, no segundo lugar aqui abaixo Já estou a fazer as negras aqui em cima Exato já está, já está bem Agora 100ml 3 colheres de café 3 colheres de sopa OK. TH, th. Aqui novamente 3 Finho de TH de TH Tenho que fechar aqui a, meu, a minha tag E agora tenho que utilizar tr tr tr tr, TR T não é? Aqui tboli TR barra TR barra TD, não é? Pois já estou a fazer mal. Isto aqui é TD, ou seja, estou a iniciar aqui uma nova linha. Fim de linha. Barra td Barra td Vamos ver se isto fica como queremos. Uma tabela como, parecida com esta. Isto é a malta. Só está aqui um pequeno problema, mas está aqui uma tabela. Espetacular Para diferenciar eu vou dizer aqui tabela Estilo Border 2.2px dash Tá bom E uh, red Vou alterar aqui o estilo da tabela diretamente na minha tabela E reparem que é que eu fiz, a tabela é isto tudo Mas como ele tem a css Como ele tem a css a mandar Para trás, a aplicar no Como ele tem a css a mandar aplicar no Nas tags, th e td esta, esta, esta, esta propriedade ele está-me a aplicá-la na mesma, ok? Portanto, eu vou, se calhar é melhor tirar isto, senão estou aqui já a confundir tudo, não é? Vou deixar isto assim, não assim, já está a fazer as neiras. Quero, quero tirar ao estilo, ok? E está aqui uma tabela mais ou menos boa, porreirinho. Este DL, ok. Tabela balde. Ah, reparem aqui no problema, eu estou a iniciar body e a fechar body Estou a iniciar a tabela e a fechar a tabela Mas não estou a fechar isto, a minha, a minha tag chamada thread Não estou a fechá-la Por isso é que me dava este quadrado aqui, ok? Hum... Afinal o problema não está aí. Pensava que era isso, para saber o que é que se está a passar. Está aqui alguma coisa mal. <coughs> <coughs> bom então não estou a conseguir descobrir se vocês conseguirem descobrir comentem entretanto também vou investigar e vou, vou tentar resolver este problema bom vamos ver mais um bocado desta do html e da css ora bem vou agora formatar a minha dl já tenho aqui o um idea e vou formatá-la melhor Um bocadinho melhor A minha é ela que tem o tem O idea tem o um nome lista de descrição Vocês no Sublime Text Ok? Para procurar diretamente o nome de uma de um, O nome de uma ideia ou de uma classe podem fazer já diretamente isto que eu fiz: como Ctrl F e escrevem aqui lista de descrição? Lista de descrição está aqui e agora vou alterar isto. Quero pôr isto um bocadinho, talvez melhor. Nós esperamos ver melhor isto Eu só estou aqui a copiar a minha fonte Vamos ver o que é que isto dá Margin Bottom Onde é M Isto é a margem ok, estou atrás as margens Uh, imagem margem inferior e margem superior, e margem esquerda e direita, margem left zero, margem right zero. Podem fazer isto diretamente, ok fazer assim, em vez de dizer margin left 2.0, margin right 2.0, não podem dizer como aqui em cima que quando é para aplicar em uma situação podem dizer margin left, ou margin right 0 ok? E aqui também podem dizer margin top, margem margin bottom, não é? A minha tabela não sofre alterações Pelo menos não me pareceu Não há problema Vamos agora fazer aqui uma div Vamos pôr isto um bocadinho mais complicado Vamos pôr aqui uma div dentro da tabela Para pôr isto mesmo a grande é a, a, por isto mesmo para nos dar trabalho, não é? Para nos dar um bocadinho de trabalho. Dib barra Dib. Uh, tabela. Ok, é aqui. Ah, será que falta. Ele está a fechar aqui um TD. Não, não é isto E às vezes tem mais fechar aqui uma tag que já está fechada ok Nós uh, fechamos aqui a nossa o TDA uh, a tag TDA Aliás esta tag aqui nem faz falta porque a tabela já, já é fechada aqui t-body r, ok é assim que deve ser e agora a minha div vai ter aqui uma classe Formatação div Formatação div Display Inline block 75%, ok? Margem 40px vamos ver que esta formatação de I se que já vai estar a minha tabela. Lá está, olha, a minha tabela já está muito mais pequena. Já tem que corresponder a. Como ela já está dentro do de DIV, já tem que. Já tem que cabecear DIV. Ok. E reparem que a largura da tabela já diferencia. A largura da tabela diferencia de, de coluna para coluna. E bom malta, por hoje é tudo, espero por vocês numa próxima aula, muito, muito obrigado e não se esqueçam de subscrever, até à próxima, um abraço.